Vamos começar, então, com o box de Carandiru e outras histórias. Também foi dirigido pelo Hector Babenco e pegou carona lá no sucesso longa-metragem de cinema. Ele fez essas séries aqui com várias histórias, com os mesmos personagens do filme. E eles lançaram isso aqui nesses DVDs aqui. Olha só que bonitinho. Eu vou tirar aqui. Que bonita, olha só, essa embalagem aqui uh, com os desenhos, assim, com o prédio do Carandiru ainda intacto, né? Uh, antes da implosão uh, e aqui vem aqui o disco e vem o um encarte também descrevendo uh, todos os episódios eu acredito é, vem com os episódios aqui com fotos e descrição dos episódios tem alguns personagens aqui, outros lançamentos da Globo, né, da São Livre e tem personagens que apareceram no filme, outros personagens mais autorais que não estavam no filme também. Esse aqui é mais outro disco, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente. E tá aqui o um encartezinho com uh, os, a sinopse, no caso, dos, dos episódios que contém em cada DVD. Veio toda a sériezinha completa, que lançou, que foi lançada pela Som Livre e tem direção do meu querido, do diretor que eu curto muito, Hector Babenco. Uh, a próxima produção nacional é Proibido Proibir, com Caio Blatt também, que foi o um filme super premiado. Foi premiado em alguns festivais e foi lançado pela Europa Filmes. Inclusive tem no elenco Alexandre Rodrigues, que estava no Cidade de Deus, que fez o Buscapé lá no Cidade de Deus. Vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada na edição. Inclusive a edição não tem, não tem nada de extras, inclusive veio em widescreen. E acho que tem só trailers, alguma coisa assim, de outros filmes da Europa. E tá aqui, bem interessante, já assistir o filme, bem interessante mesmo. Esse aqui, pessoal, faltava na minha coleção, que é o Tainá, Uma Aventura na Amazônica. Eu tenho a parte 2 também. E tenho esse aqui, pessoal, que é o terceiro filme, eu tenho a trilogia da Tainá, essa indiazinha bonitinha que está aqui na minha coleção. O primeiro foi da Europa e o outro lançado pela, uh, pela Colômbia, no caso. Mas os dois vêm com extras vem bastante coisa, vem bastante informação especial. Também tem uma exibição dele no exterior, com crianças norte-americanas, enfim, sendo pintadas, maquiadas de índio, muito interessante que veio como material especial aqui para nós. O próximo sucesso também é da Rede Globo, foi um quadro do Fantástico, Retrato Falado, que foi interpretado pela Denise Fraga, que tinha histórias das pessoas que escreviam lá para o Fantástico, contando suas histórias, geralmente mulheres, claro, e ela interpretava essas mulheres no caso. E aqui tem um compilado que inclusive inclui o making-of dessa produção que ficou alguns anos, teve algumas temporadas lá. No, no Fantástico como um quadro, olha só, e o DVD é um retrato disso, é um retrato falado disso, veio até com encartezinho, olha só a ilustração, que legal, dizendo quais são os episódios que tinha, no caso, e olha só, os outros lançamentos do Fantástico, inclusive eu já tenho aqui na minha coleção, que mostra fatos históricos, enfim da Globo e do Fantástico. E os dois próximos filmes são produções norte-americanas que faltavam na minha coleção, filmes básicos aqui, Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi, lançado pela Fox Filmes. O primeiro, acho que não tem lançamento oficial aqui em DVD, eu acho que foi lançado por alguma outra produtora, não me lembro, coloque aqui embaixo nos comentários. O terceiro, eu também não sei se foi lançado oficialmente, mas esse aqui foi lançado pela Fox e olha só, inclui direitinho o disquinho assim com as, com as minhas tartarugas ninja aqui, muito legal essa ilustração. E finalizando aqui a minha pequena compra, 102 Dálmatas, o outro longa que faltava, que eu já tenho 101, que com Gerard Pardieu e, e a, a Glenn Close com a Cruella. E tá aqui, né, Disney, né, pessoal? Disney na coleção, vale bastante. E faltava esse aqui pra mim, para eu ter a coleção dos dálmatas, os longas de cinema, lançados pela Buena Vista Disney. E olha só, e ainda consegui junto o encarte, veio o encarte, adoro quando vem isso daqui, que veio o encarte com a seleção de capítulos, que é comum nos DVDs da Buena Vista.